Espírito de Deus vem sobre mim, enche-me, Espírito Santo. Espírito de Deus vem sobre mim, enche-me, Espírito. Espírito Santo restaura o meu ser, enche meu interior, rompe dentro em mim um amor inovador, restaura o meu ser, enche meu interior, rompe dentro em mim. Amor inovador, Espírito de Deus vem sobre mim, enche-me, Espírito Santo, Espírito de Deus vem sobre Espírito Santo Quero que minha oração Possa me amadurecer E me faça entender O quão grande é teu amor Quero que minha oração Possa me amadurecer E me faça Sobre mim, enche-me, Espírito Santo, Espírito de Deus, vem sobre mim e enche-me, Espírito Santo. Olá, eu sou o Hélio, eu sou a Viviane, bem-vindo ao nosso canal, se você gostou da música aí, pode compartilhar aí, nos apoiar aí com o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para nos apoiar aí, muito obrigado. Obrigada.